Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui falando. Tô gravando esse vídeo aqui para dar o meu depoimento sobre o Melano Age, tá? Para falar se ele funciona, se não funciona, se realmente vale a pena investir dinheiro, tá? E se ele traz bons resultados e os efeitos colaterais que eu percebi dele, tá? E bom, então assiste esse vídeo aqui do início ao fim com bastante atenção. E se tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, tranquilo? E bom, o Melano Age, gente, eu já quero dizer, é, deixar bem claro para vocês você que ele funciona, tá? Que realmente vale muito a pena o investimento, porque assim, para quem trabalha muito debaixo de sol ou às vezes até em grandes empresas com aquelas luzes fortes que é as luzes brancas é, nós sabemos que começa assim a gerar um problema chamado melasma na pele da gente que são aquelas pequenas manchas tá ou seja também às vezes por idade tá algumas pessoas devido à idade começa a ter esses melasmas e começa a ter nós começamos também a ter é pés de galinha pele flácida tá tudo isso que a falta de colágeno traz na pele da gente e o que, que me chamou a atenção no meu ano ele tá? primeiro é a fácil aplicação dele é, se você não sabe gente eu pesquisei bastante sobre o meu ano age e ele realmente é 100% natural e não tem manipulação digamos assim nenhuma de antibióticos no meio tá então não traz efeitos colaterais tá ele não traz efeito colateral nenhum pra gente tá e os resultados são sim bem rápidos quando eu falo assim bem rápido é a média de 40 a 60 dias para que você tenha bons resultados com meu ano hoje tá e a fácil aplicação dele me chamou bem a atenção que você pega uma pequena camada e passa na pele é, na parte da manhã e depois na parte da noite tá utilizando duas vezes ao dia então primeiro ponto um frasco do meu ano hoje dura exatamente para um mês um mês uma semana então é muito tempo que um frasco desse dura nós sabemos que qualquer tratamento nós vamos fazer um frasquinho de creme desse para tratamento é questão de 10 15 dias já já não tem mais nada você precisa adquirir outro, tá segundo ponto a não ter restrições em relação a você pegar sol, tá? em você ter uma vida, um rotina normal, tá? Quando você vai tratar de melasmos, é, de flacidez, todas essas, digamos, doenças, digamos assim, que a pele dá pela falta de colágeno, nós ficamos muito restritos a que tipo de ambiente... É, a ficar debaixo de luz e com melanoma, o melanoexige não tem essas restrições tá ele funciona muito bem e você pode continuar tendo é, a sua rotina normal que ele traz ótimos resultados agora um ponto importantíssimo que algumas pessoas não levam em consideração é um tratamento 100% natural e precisa ter coerência então você precisa aplicar todos os dias duas vezes ao dia segundo ponto é, você precisa ter a certeza de que está adquirindo o produto original, tá? É, eu pesquisei na internet, eu vi vários e vários sites falando que vendem o melano Age, mas nós não temos a certeza da procedência e também não temos a certeza se vamos receber o produto original em casa, tá? Eu vou deixar o site oficial do melano Age aqui na descrição do vídeo e fixar o primeiro comentário. E por último, é que eu mais gostei também é o grupo do WhatsApp de suporte que eles nos dão, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp onde que eles nos dão suporte é, de maneira correta, se nós estamos tendo bons resultados, se estamos fazendo a aplicação correta e também... É, com dicas diárias de alimentação, de cuidados com a pele Tudo que nós precisamos para acelerar os resultados E ficarmos sem mancha nenhuma no rosto Ficarmos sem marcas de expressão, sem linhas de expressão e nem nada, tá? Então a minha opinião é que o Melano Age funciona assim E que vale muito a pena, tá? É, chega assim na média de uns 7 a 10 dias no máximo Chega pra gente, tá? E no mínimo 90 dias de consumo, de utilização para que a gente tenha bons resultados, tá gente? Então esse era o meu depoimento Se você gostou, deixa o seu like se inscreve no canal, e se tiver mais alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder e vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, tranquilo?